E as pessoas sempre perguntam para mim Ah Helena, mas eu queria uma mão de obra perfeita para não ter dor de cabeça Quem que você me indica? Eu falo ninguém <risos> A pessoa, como assim? Ninguém Não existe, não existe As pessoas têm que entender, né? E eu acho que até isso frustra muitas pessoas Porque construção civil, por mais industrializada que seja Ela vai ter processos ainda artesanais A gente depende da mão de obra humana quando a gente depende da mão do homem... Cara, pra você ter noção, né? Outro dia eu estava conversando com um cliente e ele tava lá. Ah, não, porque as minhas placas eram umas placas de 9 metros, né? Eram umas placas de fachada de 9 metros. As minhas placas estão fora de régua. Eu quanto? Aí lá, tem um lugar que tá dando meio centímetro, quase um. Eu falei, cara, é meio centímetro em 9 metros feito por um ser humano. Aí eu falei, cara, você tem noção que placa de acartonado que é feito só por máquina, eles podem ter variação de mais ou menos 3 milímetros, ou seja, são 6 milímetros no total, numa placa que tem 1,80m. Você tem uma de 9. Cara, joga, joga a mão pra cima da né? graças a Deus que você só tem isso. Então, eu vejo muitas pessoas querendo uma perfeição que não existe. Não é eu não muito. sei se você, vê eles aconte... se você vê isso acontecendo. Sim, muito, muito. Mas acho que pergir, né? Esse medo de ser perfeito, de querer ser perfeito e não ser perfeito, paralisa, né? Aí você ah, acaba ac... não criando as coisas pelo medo de não estar. Acaba perfeito. não criando, acaba não criando. Agora conta para mim, Lucas, quais são as maiores dificuldades que hoje você enxerga que os escritórios de, de construtora, né? Porque você não, não vê só arqu... escritório de arquitetura, né? Você vê algumas, algumas áreas, alguns outros tipos de negócio. Quais são as maiores dificuldades que você vê eles enxergando? para se tornarem efetivamente lucrativos? Eu acho que é a diferenciação, sabe? É, todo mundo faz mais do mesmo e ninguém se diferencia. Então, eles botam os mesmos nomes em tudo, é cronograma, é planejamento de obra, é, oferece aquilo para o cliente, faz uma empreita global ou faz uma empreita parcial. Então, é mais do mesmo e acaba eles sendo comparados com preço preço né, no mercado. Então, acredito que eles têm que ter uma personalização ali, para eles terem diferenciais claros. Né, o que eles uhum. estão entregando realmente de valor é, E eles têm um pouco dessa Miopia estratégica, porque estão Muito presos no operacional Sendo atropelado ali pelos afazeres do trabalho E eles não param Para pensar no negócio deles de forma estratégica Para se diferenciar uhum. Criar mesmo um método De criar um algo único dentro da empresa deles Que vão gerar valor em escala Que vai ter talvez pacotes de trabalho Uma escada de valor ali Onde eles conseguem ter um produto mais Básico, um intermediário, mais premium, ou talvez até um Ferrari ali na ponta, tá realmente personalizando para a necessidade do cliente, que às vezes eles tentam vender um pacote Ferrari para o cliente que quer algo mais simples. Acho que entender o cliente, entender o consumidor, é, e essa visão de diferenciação falta um pouco nas construtoras. E a parceria também. Eu acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ai, gente, eu posso falar? Eu tô com pavor dessa palavra parceria. É mesmo? Por quê? Eu parceria? tô com pavor. Eu sempre entendi que parceria é um negócio que você dá e recebe. Uhum. É uma via né, de dois sentidos. Um negócio que vai e volta. E a quantidade de pessoas que hoje em dia chegam na é parceria. E vai aquele negócio que você só dá. E o que você recebe de volta não existe. Então, hoje em dia, quando as pessoas dirigiram para mim, eu estou pensando a gente fazer uma parceria. Eu já fico é mesmo. Eu já olho assim. Isso acontece muito com você? Sim, demais, demais. O que, que você tem visto <risos> dessa questão assim, de parceria? As pessoas com essa mania de parceria do mercado. O que, que aconteceu para é, é, banalizar assim, dessa maneira? Uma boa pergunta. Mas foi engraçado que eu fiz o um treinamento presencial aqui. Tem um cara, o nome dele é Leonardo. Ele faz uns renders realísticos. É que assim, ele fez uma academia de pilates que o Inox tinha a marca engordurada das digitais do no Inox. Nossa! Aí você, aí você vê o que é legal do mercado, né? Você falou da diferenciação, o cara é especializado em render, em renderização. É, cara, e render realista, que é foto, a Para foto. E pra quem não sabe o que é render, tá, gente? Quando você pega um 3D, tá? Um 3D de uma obra e transforma ele em real, pra parecer foto de verdade, tá? Isso. Pega isso. E então o cara entende. faz um negócio super realista. Aí ele é nerdzão, que ele estuda ferramenta, ele faz uma parada, pra mim, na minha opinião, ele deve estar entre os top 50 do Brasil. Cara, é mesmo? É, só que ele não se divulga. Não ele se é divulga. meio, assim, cara, eu nunca vi umas imagens tão realistas igual aquela. Ele é eu bicho do mato. Convivo com aquilo. Aí depois do treinamento, ele ficou com várias coisas na cabeça dele, ele mandou um áudio pra mim, falando assim, Lucas, tô vendo aí que você é o cara do marketing, que você estuda, que você tá desenvolvendo, eu sou o cara do render, que tal você me divulgar? Ele falou assim pra mim. Que eu faça as suas imagens. Aí eu falei assim, pô, cara. Fala, Léo, beleza? Cara, pra mim, seria ótimo, cara, essa parceria. No curto prazo, pra mim, isso ia fazer muito sentido. Só que o marketing é um jogo do longo prazo. Pra você não vai fazer sentido. Uhum. Eu não tenho braço pra estar tá assumindo você como um braço do meu marketing, né? Tipo, isso que eu Então, pra mim, eu tenho muito claro isso na parceria. Tipo, tem que ser bom pra mim, bom pra você bom pra todo mundo. Então, eu acho que é, é essa a filosofia. Então, na visão dele, poderia até ser bom, mas no curto prazo pra ele, cara, depois ia ser ruim, porque ele não ia ver resultado no marketing. O marketing é longo prazo, tem que ter estratégia, tem que ter a visão dali do, de onde você quer chegar, né? Então, eu não uh -huh. consigo ajudar ele plenamente. E ele ia me ajudar muito no meu escritório, ele ia fazer imagens <risos> mais realistas de todas, entendeu? Você ia que... fechar marca, cada vez mais obras, assim, clientes mais, mais felizes. Só que eu pensei nele, ele até agradeceu. Pô, Lucas, valeu, pelo. Pela visão, pela, né, pela transparência. Mas é isso. acho que o pessoal se perde um pouco também no benefício do curto prazo. Uhum. É, e esquece do longo prazo. Acho que parceria, para mim, tem que ser longo prazo. Quando você masteriza os parceiros, que pra mim não é curto prazo, você só masteriza o parceiro, para mim, na minha opinião, de 5 a 10 anos de carreira mesmo. que masteriza o parceiro? Quanto também, Então, masterizar é você validar. Sim. Então, assim, tem um cara que é parceiro, tá aqui sentando, tomando café contigo, é parceiro. Mas na hora que deu um problema lá, o maluco ó, de teu pé, entendeu? Deixou o pepino na tua mão. Então, assim, você masterizar e você validar se realmente o cara vai estar ali na hora do vamos ver. Ó, então, peraí, vamos ajustar o percurso que a gente viu era pra cá, mas agora tem que ir pra lá. Então, essa, pra mim, é a parceria que eu busco. De, na hora do vamos ver, o cara vai estar ali para resolver também. E você acha que é fundamental a gente ter parcerias no, no escritório lugarativo ou dá pra tocar sem parceria? Tem que ter, né? Tem que ter. Eu acho que parceria ela é melhor do que o lucro. É melhor do que o então, lucro? A gente está falando de lucratividade, né? Sim. Então, assim, você ter bons parceiros vai te manter no mercado por mais tempo do que propriamente o lucro do mês no curto prazo. Então, você tem que ter parceiros, por exemplo. Aqui nós temos um modelo de negócio de arquiteturas, residenciais e comerciais. Então, nós fazemos projetos. Então, eu não gerencio obras e nem executo obras. Então, eu tenho uhum. parceiros para gerenciar obras, eu tenho parceiros para os projetos complementares, eu tenho os parceiros que fazem os fornecimentos de outros... Produtos dentro da obra, marmoraria, marcenaria, gesso, nem todos estão masterizados. É, vai, vai rodar alguns peões aí, tem que estudar, aí tem que, entendeu? Aí você tem que fazer a base de novo. Uhum. Então assim, É muito relacionamento e confiança. É, então, nós temos que confiar, porém, também desconfiar. Eu acho que tudo tem que ter um, um, um ponto onde o cliente tem que ter o resultado final garantido.